Fala pessoal, antes do vídeo começar passe no canal parceiro Mobile Game 7. A descrição dele é resgatamos todas as gerações de jogos, teremos gameplays de jogos variados e de jogos que vocês indicarem nos comentários. Bom, passe no canal dele, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e comente. Bom, passem também no canal Ariel Motovlogs. É um canal de moto. Postam vídeos de motos e muito mais. Top 10 das motos mais rápidas do mundo. Cada dia tem um vídeo novo. Geralmente ele posta cada dois dias. Bom, é muito interessante o conteúdo deles. Então passe para dar uma olhada. Obrigado galera e fiquem com o vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Vou estar ensinando a vocês a introdução do louvor Quero Conhecer Jesus da Isadora Pompeio. Bom, eu vou iniciar tocando e logo em seguida estarei mostrando para vocês como é que se faz. Espero que vocês gostem, deixem um like, comentem aí o um louvor que vocês querem que a gente cante ou deixe o um Fringe Style ou a introdução dele ou algum desafio. Bom, vou estar tocando agora a introdução e logo em seguida ensinando para vocês. Como vocês podem ver, eu estou na tonalidade de Dó Maior Bom, vamos ao ponto que interessa Para fazer isso, você irá pegar na quinta corda o baixo em Dó e logo em seguida, pela corda Si Você irá pegar na quinta casa, na cordinha Mi Que vai é Dó, Ré, Mi Vai pegar Dó e Mi junto Vai bater junto, uma vez Logo em seguida vai pegar... Si e Ré, que é logo atrás, Si baixo em Si e o Ré na corda mizinha também aí vai ficar aí volta em Dó e Mi vai fazer só isso ó. É vai, vai e volta Agora sim você vai para Ré e Fá depois Mi e Fá Sustenido depois volta em Ré e Fá uh, Mi e Fá Sustenido depois Dó e Si só que lá no fundo e volta em, como vocês podem ver, Ré e Mi. Fá, desculpa, vai ficar. Fazer bem lento agora pra vocês. Qualquer coisa você volte o vídeo do início e olhe direitinho com as notas que eu fiz. Agora eu vou fazer devagar para que você faça também através olhando. Para que você consiga olhando só eu fazer para que você faça. mais uma vez entendeu? aí você vai, ó, vai aumentando, vai fazendo rápido ó. você pode solar bom mas é isso aí espero que vocês tenham gostado eu fiz meio demorado porque vai explicar direitinho então espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal e dê uma ajuda valeu